Boa tarde, bom dia, boa noite Você que está nos ouvindo Chame teu pessoal aí Porque nós vamos entrar agora com uma coisa muito séria Nós temos aqui uma professora, doutora em economia Que vai conversar com a gente né? A professora Ceci, Ceci Vieira Juruá É Ceci e é Juruá isso já diz... Antecedentes lá na Amazônia Brasileira, gente. Já diz muita coisa. Então, chame seu pessoal aí. Nós estamos a, a, ao vivo agora no Facebook, mas vamos ficar permanente no YouTube, no Instagram. Né? Você tem que nos seguir também pelo Twitter. Né? Não deixe de curtir a gente no Facebook, entendeu? E entrando no nosso site tem lá o apoio, nós precisamos do seu apoio para continuar fazendo esse jornalismo né, que mostra os protagonistas dos fatos para vocês, né, um, um jornalismo que conta a verdade e que instiga você a pensar. Eu estou hoje aqui e tenho o prazer de estar com a professora, que é uma personalidade. Né? Nós dois somos membros do Conselho né, da Confederação de Profissionais... Trabalha de, né, trabalhadores, trabalhadores Profissionais Liberais Universitários. Exato, Nós somos né? do Conselho consultivo da CNTU, né, é. que tem sede em São Paulo e Brasília. E que reúne várias organizações profissionais, sindicatos. Sim, sim tem mais de 100 sindicatos exatamente. filiados. É. Né, e está realizando né, um projeto de pensar a cidade. Pensar a cidade. E vocês que acompanham o Diálogo do Sul já devem ter percebido uh, uh, a nossa campanha. Né? Chamamos vocês também para essa campanha. Volte daqui a pouquinho, nós estamos aí de volta, mas esperando que você já tenha chamado todo mundo para assistir. Oi, Ceci. Permita-me chamá-la de Ceci, estamos. Gente, é com o maior prazer, quer dizer, eu estou na frente de um dos maiores jornalistas brasileiros, <risos> saiba que eu estou orgulhosa de estar junto de você, porque você faz parte do patrimônio cultural do Brasil. Opa! Você é um cidadão de primeiríssima classe. Nós somos é, instigantes. A nossa função, é. eu assumi como jornalista né, a função de instigador, provocador. Claro. Eu quero que as pessoas pensem, não, não acreditem em nada, claro. vai investigue, né? claro. e investigue. Claro! O que está acontecendo aqui na, na, na economia, né? eu acho que está todo mundo sendo enganado. É uma coisa incrível como é que a, a mídia aceita todos os fatos desse governo sem nenhuma crítica, sem, sem sequer se preocupar em, em conhecer o, o, a história. Né? O... Eu queria colocar para você, eles insistem, né, agora mesmo estão fazendo propaganda, eles insistem que a saída para o Brasil é o neoliberalismo que fracassou o projeto social-democrata, como se nós tivéssemos tido em algum tempo da nossa história um processo social-democrático. Mas eles dizem que fracassou e que eles agora estão consertando os erros. Mas, consertando os erros com a política, veja, com a política do Reaganomics. Né? Porque, no, no que eu lembro, né? é, essa história começou depois da eleição do Reagan, ele assumiu, os Estados Unidos estavam tá numa crise tremenda, inflação com depressão, né? que vocês economistas chamam de estagiflação, né? E, então, ele fez um aperto geral, um arrocho geral na economia, mas não deixou o desenvolvimento parar, porque insistiram grandemente na questão de recuperação da soberania energética. Depois da crise do petróleo de 73, né, eles ficaram assustados e resolveram. E, e, então, houve muito investimento também no governo do Rio. Mas esse aperto econômico sacrificou a sociedade, claro. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, nós tivemos na, na Inglaterra né, a Margaret Thatcher, que recebeu o apelido de A Dama de Ferro, exatamente porque ela perdoou o torniquete e provocou vendeu tudo também né fez uma privatização é, ela destruiu a capacidade produtiva da Inglaterra ela guardou só os setores sociais ela não tocou na saúde na educação e na assistência social mas ela e é para que não evitar a revolução né é, mas a, a Inglaterra hoje é um país subdesenvolvido com claro, é, imensa Porcentagem da população mergulhada na pobreza, a juventude sem emprego, sem futuro. Né? E, mesma coisa, com essa política, né? a mesma coisa aconteceu no Chile, do Pinochet. O Chile do Pinochet aplicou ipsiliteres, né? o que foi o Reganômico, que assim chamavam. Né? Esse, essa política do Reagan, da Thatcher e do Pinochet né, serviu de base para o consenso de Washington. consenso de Washington, nós sabemos, né, a partir de... Todo mundo virou cartilha para os governos, para o setor de economia de todos os governos. E o que nós... A partir disso, é falência dos estados. Seguidos. Não tem um só Estado que tenha aplicado essa, essa doutrina econômica que tenha se desenvolvido, né? que tenha tirado o povo da miséria. É muito pelo contrário. Né? No Brasil hoje nós temos 40 milhões abaixo do nível de pobreza. Né? Na Argentina, que nunca sofreu, nunca teve miséria na Argentina, hoje. Tem, a Argentina tem analfabetismo, tem né, a marginalidade tremenda. Enfim, tem saída com o neoliberalismo para o Brasil? Esses caras vão cumprir a promessa de salvar o país? Muito difícil, Paulo, é muito difícil. E nós temos que considerar quer dizer, é o mundo todo. Quer dizer, uma coisa que eu faço muita atenção de falar para os alunos, para todos os auditórios, ou. Públicos onde eu me apresento, é que você não pode entender o Brasil a partir do próprio Brasil. Né? O Brasil é uma peça importante de um xadrez muito maior, quer dizer, mundial e continental em termos de América. Então, o governo, hoje, este governo que assumiu, quer dizer, não foi golpe, é verdade, mas ele se origina lá atrás um golpe, quer dizer, na verdade. Até 2014, o PT e a política social-democrata, um capitalismo menos injusto, com o rosto mais humano, tinha aprovação na população. Tanto que ganhou quatro eleições. Quer dizer, a partir da, dessa vitória de quatro eleições, os opositores me parece entraram em desespero. Não vamos ganhar nunca mais eleição no Brasil. Então é hora de dar um golpe. Né? Se, se deram a direita, a direita entreguista, né? Eu respeito muito a direita, eu gosto de pensamento variado, eu gosto de pessoas com diferentes opiniões, eu acho que a democracia consiste em acatar a opinião de todos, escutar todos e procurar, através de eleições, através é, de, colher, de pesquisas de opinião, atender a maioria, né? Mas que todos vão para frente, que todos melhorem. A direita é entreguista, não. E eu acho que aí é que tem que fazer a diferença entre direita, direita é entreguista, o que está acontecendo no Brasil. E por isso eu apelo para a geopolítica mundial. Há cinco, seis anos atrás, aproximadamente, por volta de 2013, China e Rússia chegaram a um acordo e colocaram, acertaram um projeto conjunto que se chama Eurásia, né? Vamos nos desenvolver juntos, vamos criar uma nova infraestrutura que vai reduzir muitos custos de circulação das mercadorias, vamos atingir a Europa a um custo 30, 40% inferior ao que acontece hoje. Sonho do César, do Napoleão, claro. do Hitler. <risos> Não, mas olha só, querido uma uma União Europa-China né, que vem lá do século XIV, XIII, XII, antes das navegações e que vai orientar as grandes navegações e as linhas de comércio mundial através da via marítima. Bom, então, quando a China e a Rússia decidiram isso, o centro do Império atual, que é o Império Norte-Americano e o centro é a dupla Estados Unidos e Inglaterra, eles tremeram nas bases. Porque ergue-se agora né, um polo mundial à altura capaz de competir conosco. Quer dizer, não só do ponto de vista populacional, do ponto de vista da superfície, território, mas é gente que vem lá de trás, de uma cultura milenar que foram pioneiros de tecnologias modernas, o Oriente, né? que depois foi esmagado pelos ingleses durante dois séculos e que se levantou neste século XX, Índia, China, Japão, né? e adquire uma força extraordinária. E todos sabem, todos os cientistas sociais estão dizendo que eles ultrapassarão rapidamente os Estados Unidos. Já ultrapassaram. A China já é a primeira economia mundial Sem dúvida. e com isso os Estados Unidos estão desesperados, não é? eles estão desesperados como vou enfrentar esse povo, como vão enfrentar a força conjunta de China e União Soviética. Eles dispõem não só dessa tradição milenar, sabedoria, mas eles dispõem de algo que eu considero muito importante para construir uma nação e um povo feliz. Eles não são individualistas, Paulo. <risos> Quer dizer, o oriental acredita no comunitarismo, na importância da coletividade. A importância do ancestro. O ancestral, exatamente. Que sim, sim. Nossos antepassados, nós temos é uma história. Eu não sou uma semente largada no chão ontem que cresceu que hoje. Deus. Eu tenho... Na China, principalmente, a questão do, do, do ancestral é tremendo. É a base, inclusive, do confucionismo. Né? E aí os Estados Unidos tremeram. Quer dizer, como é que a gente enfrenta essa gente? Porque eu, pessoalmente, eu não tenho, sinceramente, respeito intelectual pelos Estados Unidos, eu não tenho. Eu acho que é um país muito pobre. Né? Um país que considera que o individualismo ah, pode ser um valor central da sociedade, um país que coloca o dinheiro no altar, não é, e que acha que o divino mercado tem até um livro que se chama divino mercado, ele pode substituir os valores substantivos cristãos da humanidade, a nossa herança ancestral, é um país muito pobre, é um país que não tem filósofos, ou tem muito poucos, tem tem alguns, mas ele não tem uma tradição nessa área filosófica. Em termos de economia, nós temos uma grande autora inglesa que é a Vitória Schick. Ela costumava dizer há 20, 30 anos atrás, depois que a economia atravessa o Atlântico, ela perde sabedoria. Porque eles são imediatistas, entende? Eles não, eles não pensam na coletividade, na, na força da solidariedade. E pensa na expansão, e a expansão, a mas, hegemonia. Claro, claro. Ainda mais agora, ameaçados, né? ameaçados pela força do desenvolvimento chinês e por esse projeto Eurásia sim, sim, sim, que Tem orienta. a Índia também, que está num processo de e a índia, Mas, de mas de a Índia eles pensam controlar. Quer dizer, a Índia é um aliado preferencial dos Estados Unidos e o Japão também, mas, mas não vão conseguir, exatamente, mas eles ainda pensam, então eles não têm O que eles realmente levantou preocupações foi a aliança União Soviética e China, né? Porque a União Soviética também é muito forte, muito competente, fez aquela revolução extraordinária, com isso ela liquidou o que tinha de feudalismo, de é, um passado... Um e, passado ganho, bravo, e ganhou, pedido, e ganhou a Segunda Guerra. Ganhou a Segunda Guerra, né? a custa de 20 milhões de, de, de russos, de mortos na, na guerra, mas foi ela que venceu o nazismo. Né? A bandeira vermelha no hashtag. <risos> é, exatamente, exatamente. Ora, então os Estados Unidos... Quer dizer, a minha interpretação do momento atual disse não podemos permitir que a América Latina nos escape. América Latina, do México para baixo do México ao Uruguai e fez uma terceira ou quarta investida contra os nossos países latino-americanos, porque não é a primeira vez que os Estados Unidos tenta oprimir nossas sociedades. Né? No século XIX, eles já entraram bastante como exportadores de bens industriais, competiram com a Inglaterra e... Tinha um vasto relacionamento com muitos países aqui. Existe até um, um autor americano que dizia o seguinte, todo movimento revolucionário de libertação no Brasil no século XIX, ele tem o dedinho de dois países, Estados Unidos e França. Por quê? Porque eles sonharam desde o início em fazer com que os países que se libertaram do Império Espanhol e do Império Português, ou seja, os que eram ligados à Península Ibérica, os Estados Unidos sempre sonharam em fazer desses países sim, sim. um modelo de república. Né? Porque eles Substituiu são. Substituir a colônia. Né? Claro, exatamente. Eles queriam isso e não conseguiram. Bom, então eles fizeram no século XIX, depois no século XX, e, e no pós-guerra, quando eles vão assumir o centro do Império Mundial, quer dizer. Depois da Segunda Guerra isso, é isso, os Estados Unidos como país imperial, substituindo o que for o Reino Unido, a Grã-Bretanha, no século XVIII e XIX. Que foi um império Eles... maior do que o Império Romano. Foi fantástico. O céu não se punha, o sol não se punha no Império Inglês. Né? É, é, pegava o mundo inteiro praticamente. Né? E depois continuaram com a comunidade. Mas os Estados Unidos, ele... <coughs> Esse pós-segunda guerra, eu acho que a gente, politicamente, né, é o momento em que o Império Norte-Americano se consolida. O centro sou eu, quem tem que ter poder sou eu, quem manda sou eu. E como bom herdeiro dos ingleses, ele dizia assim, olha, se eu puder organizar o mundo à minha maneira, com o meu figurino, melhor para mim, fica mais fácil de administrar esse mundo. Então, ele tenda, depois da guerra, uma primeira grande vestida contra Argentina, Brasil, Peru, uh, Equador, fazer uma série de golpes de Estado entende? que vão pipocando aqui e ali, até que da década de 60 em diante, aí ele entra realmente com o big stick. Até então, me parece, era algo de cordial, existiam projetos, o pan-americanismo, mas a partir da década de 60, quando a Guerra Fria está no seu auge, né, que a Rússia tinha acabado de lançar o Sputnik, né, e, tava se, e estava se impondo perante o mundo como a primeira potência mundial em matéria de tecnologia espacial, né, eles aí acordam e falam, o negócio tem que ser diferente. Então a década de 60 é tremenda, é de uma maldade extrema, eles atacam. Primeiro, acho que o Brasil foi o primeiro, depois tem um o golpe na Argentina. Nós, 64. Hoje eu não estou falando nada que as pessoas não devam saber, porque foram abertos arquivos da CIA. Já se sabe que aquele golpe de 64 não foi um golpe de brasileiros, não foi pura e simplesmente um golpe do exército contra a população civil. Tem até um filme aí que aparece o, a voz do Kennedy, do Kissinger, dizendo que precisa acabar com esses comunistas lá, isso. Isso. autorizando a, a intervenção. Aí saiu uma armada com né, a operação Brother Sun. Isso, isso. Eles distribuíram dinheiro, distribuíram armas, isso. colocaram a sua frota nas nossas costas, dentro e orientaram meia dúzia de pessoas, lideranças civis e militares, no sentido de, uh, olha, se não fizermos nada, corremos o risco de o Brasil se tornar um país comunista, socialista. Algumas pessoas acreditaram nisso, eu não vou dizer que não, eu acho que muita gente acreditou. Muita gente. Nós hoje sabemos que não era verdade, não é? tanto o Jango quanto o Partido Trabalhista, o PTB, não eram absolutamente comunistas, nós queríamos fazer pura e simplesmente as famosas reformas de base para modernizar as estruturas da sociedade brasileira e poder, então, construir o que é o nosso sonho histórico, uma sociedade democrática, com justiça social e com liberdade. Eu, pessoalmente, acho que o povo brasileiro é um povo que ama demais a liberdade, Paulo. Qualquer regime forte, qualquer regime estatorial, tem muita dificuldade de se estabelecer no Brasil. Olha, eu eh, vou te interromper, mas você falou em regime ditatorial, né? O, as informações que nos chegam aqui, eles estão querendo, né? nesse mesmo momento, eles estão mobilizando gente pelo Brasil inteiro para tentar fechar o Supremo Tribunal Federal. Se o Congresso gritar, eles fecham o Congresso também. E, no lugar do Supremo Tribunal Federal, colocar a Justiça Militar. Imagine você. No, nem na ditadura de 64 né, foi assim. A Justiça foi sufocada, manietada como queira, mas funcionava a justiça militar né, e a justiça civil. O Supremo foi conivente e sobreviveu. Né, mas o julgamento dos desafetos era feito pelo Tribunal Militar. Eu fui julgado pelo Tribunal Militar da Segunda Região. Né? Então, hoje, a minha, a minha preocupação é que eles estão querendo impor esse pensamento né, que a saída para o Brasil é a venda dos ativos, é a venda de todas as estatais, né, é o arrocho, é a reforma da Previdência, a reforma do trabalhismo, é o que eles estão fazendo uma propaganda intensa em cima querendo que, a, que as pessoas apoiem o fechamento para poder realizar esse plano. É, mas eu, isso não vai levar que que plano eu não acredito que consigam, quer dizer, eu vejo o brasileiro como um amante da liberdade, quer dizer, e não é por obra de Deus não, uma terra maravilhosa, grande, imensa, cabe todo mundo. Por que a gente não vai ser livre nisso aqui? Não é aqui. Quem é que vai querer nos prender? Não dá. Então, eu acho que vai contra a cultura, uma ditadura vai contra a cultura do povo brasileiro, vai contra as possibilidades desse governo. Porque esse governo foi eleito por 30, 35% da população. Ele nunca teve a maioria. Na verdade, quem permitiu a eleição do PSL e dos partidos que o apoiam foi o voto farsa. nulo e os fake news, as mentiras que foram espalhadas que foram incríveis. A nossa é? tese aqui, que nós publicamos e comprovamos, que houve um, uma ocupação, né? houve uma ah. operação de inteligência por parte das Forças Armadas, não houve uma eleição. Claro. Mas eu diria que mais além das Forças Armadas, eu acho que houve uma intervenção estrangeira no, no processo eleitoral brasileiro. Sim, sim. E acho que existem grupos hoje tentando provar isso, você sabe, a Carol Proner, Nacife, o pessoal da Petrobras. Nós, é, nós denunciamos o papel da Cambridge Analytica. Isso. Quando veio Steve Bannon aqui, nós denunciamos. Steve Bannon é empregado de Robert Mercer Ele está implantando o caos no mundo. E ele... e tudo isso nós denunciamos aqui. A rigor, essas eleições foram legítimas. Não foram. Isso é que me indigna não deviam ter aceito o resultado dessa eleição porque ela foi farsa sobre todos os pontos de vista houve abuso do poder econômico houve eh, aproveita olha mas esse a manipulação das redes né? feita por empresas muito poderosas né? como o Riachuelo né? o dono da Riachuelo com seu avião ia de cidade em cidade né? E é de cidade em cidade, levando, eh, formando grupos de manipulação do WhatsApp e, e do Facebook. Né? Mesma coisa fazia o, o dono da Avan. Né? E assim eh, o, a Confederação Nacional Agrária, presidida por esse cara que hoje está aí no.. no, no, no, no ele é o maior grileiro e matador de índios de Mato Grosso e do sul de, de, é. de, de, de, de, de Pará. Foi uma vitória dos que, ricos, né? É, nós vamos voltar a falar daqui a pouquinho. Aguenta a mão aí, pessoal, que a coisa aqui vai ficar quente, hein? <risos>